Será que ele ou ela é bonito demais para você? Ou é uma pessoa boa demais para você? Eu sempre faço meus vídeos focando no público feminino, porque 95% da minha audiência é feminina. Mas se tiver algum homem me assistindo, seja bem-vindo. Fique à vontade para fazer críticas, comentários. E esse vídeo, como a maioria dos vídeos que eu faço, também, com certeza, pode servir para os homens. Então, será que. Que existe alguém que é bom demais pra você, ou que é bonito demais pra você? Essa é uma dúvida que chega muitas vezes até mim, pessoas falando que gostam de alguém, mas não, não tomam iniciativa porque acham que a outra pessoa é muito boa pra ela, ou bonita demais pra ela. O ponto todo é que, na vida, tudo é uma questão de enfoque, não é? Quando você gosta de alguém, quando você tem interesse por alguém, algum sentimento por alguém, é normal que você dê um enfoque nessa pessoa, você encare essa pessoa, de uma maneira diferente que você encara as outras pessoas. Só que isso muitas vezes acaba sendo até um tiro no pé, por você, às vezes, dar um enfoque, quase como colocando a pessoa num pedestal, porque você tem aquele sentimento, aquela, aquela, aquele interesse nela. Quando você coloca uma pessoa num pedestal, acima de você, é normal que você acabe se perguntando como agir perto dela, como falar perto dela, o que fazer para agradar aquela pessoa. Quase como se estivesse buscando a aprovação daquela pessoa, querendo que aquela pessoa goste de você. E o problema com isso é que você acaba perdendo as suas melhores qualidades. Você acaba deixando de ser verdadeira no sentido de, de, no sentido de ser autêntica, de ser você mesma. Você acaba deixando de ser espontânea porque você se pergunta se pode ou não falar alguma coisa. Acaba perdendo um pouco o seu lado mais carismático. E é justamente isso que muitas vezes afasta. Justamente aquela pessoa que você pode ter um interesse. E de novo isso acontece com homens e mulheres. É muito comum as pessoas falarem, nossa, eu só atraio as pessoas que eu não quero, mas as pessoas que eu quero eu nunca consigo atrair, nunca consigo despertar um interesse nelas. Só, nas, só consigo nas pessoas que eu não têm nenhum interesse. Muitas vezes por causa desse enfoque diferente que você está dando. Então, como mudar um enfoque? Nosso enfoque quando a gente estiver diante de uma pessoa que a gente tem um interesse Que a gente tem um sentimento genuíno Como mudar esse enfoque de maneira a não dar um tiro no nosso próprio pé Primeiro, faça duas perguntas Primeiro O que, que eu estou valorizando demais nessa pessoa? O que, que eu estou super valorizando nela? Segundo, o que, que eu estou valorizando de menos em mim? Porque é o seguinte Cada pessoa, eu, você, aquela pessoa que você gosta nós somos um conjunto de qualidades e defeitos, um conjunto de características. Mas quando a gente tem interesse em alguém, quando a gente tem um sentimento para alguém, é normal que a gente acaba dando um enfoque só nas qualidades, e muitas vezes é apenas uma qualidade daquela pessoa. Então, de novo, questão de enfoque. Tá? Essa pessoa, ela só vai ser, já até respondendo a pergunta que eu comecei, ela só vai ser boa demais para você, ou bonita demais para você, à medida que você permitir, à medida que você der esse enfoque para ela. Então, para que isso não aconteça, quando você fizer as duas perguntas para mudar o seu enfoque, para entender a sua situação, a sua realidade, veja se você, de repente, não está dando um enfoque muito grande em uma característica apenas daquela pessoa. É muito comum, por exemplo... Que as pessoas dêem um enfoque muito grande para a beleza, para a aparência física. As pessoas têm medo de abordar uma mulher ou um homem, porque aquela mulher ou um homem é muito bonito. Não é? Mesmo que beleza seja relativa, mas suponhamos aqui que seja uma pessoa de fato muito bonita. As pessoas têm medo de abordar aquela pessoa porque elas dão um enfoque apenas nessa qualidade, nessa característica. Mas lembre-se o seguinte, por mais que talvez aquela pessoa seja mais bonita do que nós, aquela mulher ou aquele homem, não importa... Nós não queremos alguém só pela aparência física. Né? Nós temos uma imagem das pessoas que é influenciada por uma série de fatores, por uma série de características. A aparência física, acredite em mim, ela é uma pequena coisinha que influencia essa imagem. Ela tem uma pequena importância, bem menor do que as pessoas dão. Bem menor do que esse enfoque que as pessoas dão. Então, se você estiver dando um enfoque muito grande, por exemplo, para a aparência de alguém, lembre-se que a imagem, essa, essa imagem que nós temos das pessoas, na verdade, ela é influenciada por uma série de fatores e que a aparência física é apenas um pequeno fator. Né? Não deveria ter tanto enfoque como as pessoas dão. Até porque se você for querer se relacionar com alguém, eu tenho certeza que haverão dezenas de qualidades que você vai estar buscando numa uma pessoa além da aparência física. Por mais que a aparência física possa importar um pouquinho, existem muitas outras coisas que importam muito mais. Então, se você se perceber dando esse enfoque, veja como, nossa, essa pessoa com certeza pode ser muito bonita, mas ela tem uma série de outras qualidades que talvez eu não esteja percebendo e uma série de defeitos também, então só me resta ir lá conhecer essa pessoa. mesma coisa você, talvez aquela pessoa seja mais bonita do que eu, qual o problema? Eu tenho uma série de qualidades aqui dentro, que inclusive, acredito que sejam muito mais importantes do que a aparência física. Não é? E se eu sou bonito, né? se você pensar, tá, mas eu sou uma pessoa bonita, que bom, sou uma pessoa bonita, mas o que mais além da sua beleza física importa? Não é? Existem muitas outras coisas dentro de você que vão além da beleza física que importam. Então, de novo, uma questão de enfoque, sempre que você estiver dando esse enfoque excessivo para uma qualidade de uma pessoa, veja se você não está dando um tiro no seu próprio pé, veja se você não está deixando de valorizar as suas qualidades, as suas características, não é? e se isso não está impedindo que você tome uma iniciativa, que você puxe um assunto com aquela pessoa. Muitas vezes, essas pessoas, que as pessoas acabam valorizando apenas uma característica, como por exemplo a aparência física, essa pessoa que de repente é muito bonita, é justamente essa pessoa que é pouquíssima, pouquíssimas vezes abordada. Porque as pessoas... Valorizam demais aquela característica, aquela qualidade. Porque as pessoas acreditam que elas não têm a mínima chance com ela. Né? Mas é isso que impede, é justamente isso que impede as pessoas de se aproximarem dela. De repente de ajudarem aquela pessoa a colocar para fora outras qualidades que ela tem lá dentro. Né? De repente essa pessoa quer justamente isso. Ela quer ser percebida pelas suas outras qualidades, pelas suas outras características. E todo mundo que vai falar com ela só fala daquela característica. Ou, como eu falei, pior do que isso, quase ninguém vai falar com ela porque fica medrontada por aquela característica, então não cometa esse erro, lembre-se, todos nós somos um conjunto de qualidades e defeitos, só nos resta aceitar isso, trabalhar o que a gente puder trabalhar, buscar ser o melhor que a gente pode ser e dar um enfoque para as coisas boas, nossas coisas boas principalmente. E também ver que ali do outro lado também existe, existem uma série de qualidades e defeitos, e que a melhor maneira de você saber se aquela pessoa é a pessoa para você É você ir mais a fundo Você fugir dessa questão superficial Sair apenas da aparência física né? Então arrisque Se você não tem prática ainda De de repente puxar um assunto Seja um homem, seja uma mulher Só o fato de você arriscar já te coloca Num patamar muito diferente da maioria das pessoas Porque a maioria das pessoas não arriscam, não tentam nada né? Principalmente quando elas se valorizam demais Algo em uma outra pessoa Então arrisque Tente, adote como hábito isso, a prática vai te tornando cada vez melhor. E muitas vezes uma boa dose de risco pode trazer um retorno maravilhoso. Então lembre-se de mudar o enfoque, faça as duas perguntas e com certeza isso pode te ajudar a adquirir essa tranquilidade, essa calma para tomar uma iniciativa para fazer o que você quer fazer, para não ficar imobilizado. Serve para homens e para mulheres, não se esqueçam. Muito obrigado por me assistir, um grande beijo e até o próximo vídeo.